Vamos ver o que, que tem pra gente fazer aqui. Vamos dar uma olhada de, na, na loja do Forza Tom aqui. Nada que me interessa. O que, que tem de easy pra fazer aqui no começo? Placa de perigo. Agora vale tudo, né? Depois que todo mundo reclamou, agora vale tudo, né, Forza? Bora, Rimac. Não capota, não, Rimac. 480 metros. Tunagem do Rimac tá compartilhada, tá? Qual que é o próximo aqui? A gente tem uma área de velocidade. Eu já vou entrar aqui de segunda, já joga a terceira. Média de... Eu acho que tem que vir de lá para cá, né? Deixa eu ver se aqui até lá o carro aumenta a média. Vai, vai. Ó, 165. 165. É difícil com o um carro S2. Quem é novato tem que ligar o controle de tração. Tonagem do única está compartilhada. Vamos ver aqui o próximo desafio. Aqui, ó. Tem aqui a área de drift. Aqui é... tem que ser carro S2. Tem que fazer 98 mil pontos. Vamos lá. Bora. É muito o espaço é muito curto aqui. Noventa e seis mil é quanto que tem que virar ali, gente. Consegui, não é? Noventa e sete. Vamos lá. Agora. Vai, vai. Pronto. Nossa, na terra é brabo. Tá compartilhada a tunagem dessa bomba aqui, viu, gente? Vamos ver qual que é o próximo aqui, que seja fácil. Ah, agora é as corridas, né? Ai, ai, que corrida é essa aqui? Vamos ver essa aqui, essa primeira. Ixi, já é aquela grandona. Vamos fazer ela logo? Vai lá. Vamos lá, eu vou entrar aqui só para mostrar o carro, né? Que essa aqui é muito grande para gravar. É Guntler, Guntler. É, tem um Rönig RS200 compartilhado e ele compra na loja agora, né? Finalmente terminamos essa... 20 minutos... Ah, doido. Vamos ver qual é o próximo aqui. Meu Deus, aquela corrida ali, ela foi... Vamos ver essa aqui de baixo. Classe B, vamos lá. Bora entrar no evento aqui, ó. O Mitsubishi Lancer aí, compartilhado. Vamos aí, vamos aí, pô. E aí, o Need for Speed Gumball vai ser bom ou não? Ai. Foi por isso que o Hit tava a 13 conto, né? O Hit... Nossa, Malovic é edição topzera, por reais. caraca, não tem nem como, né, velho? Não tem nem como no comprar, né? Eu acho que tá ainda na promo, né? Pai, ah, no, no Playstation eu acho que tava de graça, né? De grátis. Por que que no Xbox não tem a promoção legal... A ah, Muca tem na Game Pass, mas Game Pass não é seu, e Você tá alugando e depois você parar de pagar não é seu mais mesmo. Ai ai. Vamos lá. Olha que bonito, cara, que bonito. Oh, mas eu achei bonito o Need for Speed lá, né? A sim, O bom é que o Need for Speed ele não mente, né? Pelo menos isso. Aquele gráfico lá é, é o gráfico real do jogo. Achei bonito. Vai ser 300 Acho a versão normal. E 399 é a versão rasgada. É O que eu preciso fazer para pegar a Ferrari? Rapaz, você tem que fazer o evento aqui completo pra pegar ela. É pra pegar a testarossa. Como é que eu paguei 150 na, no hit na pré-venda? Na pré-venda? E o gambau de tá 300 conto na pré-venda? Ai aí, chamando. Aí e chamando na Tramontina. Ei, ei, velho, vai. Se aí aí, vê, ó, esses caras aqui é fã de Need For Speed. Pode aumentar o preço aí, chama. Bota microtransações. Bota um carro aí, pay to win. Bota um pay to win aí. Não, tô brincando, tô brincando. O jogo, o jogo vai ser top. Tomara que seja top. Pra gente ter mais opções. Que é aquele grid legendas lá, pelo amor. De Deus. Aquele grid legendas. Ele é triste. Triste. Pelo amor de Deus. Gostei não. Gostei não. Bora, bora, lança. Esse carro aqui também é atemporal. O design desse carro é muito bonito. A versão de entrada dele, nossa, achei muito fraquinho. Agora essas versões aqui mais, né, mais organizadinho assim, parachocão aberto é top. Essa aqui é com body kit, né? Essa aqui tá top dos top. Ganhemos. A gente tem mais uma corrida aqui agora, né? Ai, Glória. Classe D. Ai. Ó, oh, vamos entrar no evento aqui, ó. Lembrando que são três eventos. A tunagem desse carrinho aqui tá compartilhada. Bora lá, bora lá. Bora lá. Carrinho classe... Classe D. Vai. Cara, eu não sabia que dá pra fazer o um Mini, cara. Senão eu tinha feito o um Mini. O Mini vira pra caramba também, mas esse carro aqui tá bom de manobra, bonitinho, né, esse carro ó, oh, cuidado, rapaz e aí, o Need for Speed já anunciou os carros, né, que vai ter lá um balde Need for Speed Grumbald dar uma olhada ah, e, o, e o novo Nid só vai lançar pra, pra nova geração de consoles né eu eu fico até feliz é que eles porque é tipo assim eles fazem umas versões bugada mano o Forza mesmo quando, o Forza multiplataforma meu Deus do céu uma hora tá bugado pra um para série S outra hora tá bugado pra Prex Box One Eles tem que de, Sei lá, ou então Ou faz o trem direito pra todo mundo Ou não faz O TDU também desistiu De lançar esse ano porque ele viu né, A cagada que ia dar Ele viu que a concorrência Tá Entendeu? Tem aquela galera que é fã, né? Mas se vier com qualquer coisa aí, dá para segurar mesmo. Né? O sazonal, já, que tá muito legal. Só a primeira... A gente fez, tem uma corrida gigante aqui, que pelo amor de Deus. Ela foi chata pra caramba. As corridas aqui estão muito grandes, velho. Só de corrida aqui é... Ainda bem que eu edito o vídeo. Só de corrida é uma hora e meia. Só de corrida é realmente é o, o nome desse evento aqui é road trip né estrada longa realmente a estrada tá longa viu meu filho nossa tem uma hora e meia o bom que depois dessa corrida aqui os eventos é mais rápido de fazer aí é mais de boa Agora, meu filho. Mas vamos ver né? se ele chega lá na linha de chegada hoje ou amanhã. Olha o efeito da chuva, tanto que é bonito. Da hora, viu? Que esse jogo tem de bonito, ele tem de bugado, né? É um jogo muito bonito. Vamos ver aqui o próximo evento. Ah, tem um desafio aqui de caça ao tesouro. A vitória aguarda quem pode enfrentar a terra com um grito de nostalgia. Hummm... É uma corrida na terra, gente, com o Audi. esse Audi 4, né? Vamos lá. Vamos customizar essa corrida na terra aqui, ó. Uma corrida nostálgica. Deixa eu ir solo. Eu vou criar um evento aqui com a mesma categoria do carro. Ele tá classe B. Vou colocar aqui nível turista. Uma volta apenas. Manhã. Confirma. Publica. Bora. Bora! Olhando esse carro assim, de trás e de frente, ele é muito bonito, né? Agora olhando assim. Ai! Nossa, ele acelera bem, hein? Bora, Audi 4. Bora, bora, Jaque. E aí, Jaque, joga? Vai abrir live hoje? Gente, a Jaque joga, ela faz live na Twitch, hein? De jogos variados. Eu não sei jogar jogos variados. Qualquer outro jogo que não tenha quatro rodas, eu sou uma piada. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Um dia eu quero fazer live de algum jogo passando fase. Algum jogo. Ó, vamos terminar a corrida aqui. Vamos ver se vai dar certo Ó, oh, deu certo <risos> Tá aqui, gente, ó Do lado aqui do posto Horizon Bem aqui, ó Bora lá Bem aqui, ó, na entrada do, desse posto aqui, ó Cadê aqui o próximo evento? É que agora ah, a gente tem que tirar uma foto lá mesmo. A gente tem que fotografar um Mitsubishi Lancer, 1999. Aqui, ó. Na frente do, do negocinho que nós tava. Easy, easy. Bora fazer a corrida online aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Eu, vou, eu acho que eu vou fazer... Eu tenho um Mini Cooper e esse carro aqui compartilhado a tunagem. Fica aí, Bute. Então, essa pista aqui é mais pra reta, né? Sai, boot. sai, Bute. Vamos ver se esse aqui é melhor que o Bronco. Na pista de circuito é uma piada. Vamos, vamos. Na reta até que ele anda bem, né? Nossa, em circuito eu passei mal piscar. Essas classes baixa é chatinha. Nossa, velho, ontem eu fiquei bravo. Eu tava gravando a dica nova de de tonagem pra galera aí na hora que eu fui editar o vídeo tudo chiando, cara ah, tem que fazer tudo de novo oh, tem hora que o BS ele programa de gravar tem hora que ele me estressa demais porque você vai gravar é uma hora gravando, uma hora e meia aí é pra, é pra acabar, viu, Jaque? Você grava uma hora e meia de conteúdo ali pra você editar e transformar em, em meia hora. Aí quando você vai ver, tá tudo chiando. Eu vou... Agora quer ver uns caras. Pra fazer curva, viu? Acho que o Mini é melhor, o Mini Cooper O Bronco R também é muito bom Agora esse aqui para fazer curva, meu Deus Pronto Pronto, pronto Bora fazer aqui o Forzatom. Vamos fazer o Forzatom. Adquirir pilote Nissan Pulsa. Aí, adquirimos ele. Tá compartilhado a tunagem, Classe B. Agora a gente tem que vencer uma. Ganhar uma corrida de rua. Beleza. Pode ser essa corrida de rua aqui, ó. Bora lá, bora lá. Ai, ai. Esse aqui é apelão Classe B, viu? Só a manobra dele que é meio cansada, mas o bicho é apelão. É que ele é rápido também. Nossa, a curva dele de alta velocidade tem que parar o carro. Senão não vira não. Eu botei a corrida, customizei a corrida para ser durante o dia porque eu não gosto de corrida à noite tinha que ter a opção, né, de você escolher se você quer o dia o jogo à noite ou só de dia eu queria só de dia pra mim não nem existia a noite aqui eu não gosto de correr à noite não é. Need for Speed é à noite, né Bem que essa pista aqui só tem reta. Não, tem de dia também o Hit, né? Tem de noite. Eu peguei o Hit. Paguei 13 reais na edição Deluxe. Você viu, Jack? 13 reais o Need for Speed Hit. Edição Deluxe. Eu peguei. Disseram que o jogo aí que é de graça, né, entre aspas, o Crossfire, disseram que, que ele melhorou, melhoraram o jogo. O jogo tá, tá muito bom. O pessoal até tá tendo uma crítica positiva dele. Bora. É de tiro, é? é de tiro vai corrida de rua é grande mas a corre... tem que fazer uma corrida de rally com ele também aí a gente é... customiza uma corrida acho que já tem uma corrida customizada pra ele ah tem que ser classe B né Pronto, ganhamos aqui a corrida Com esse metade Golf Metade Subaru E o nome é de Nissan Agora a gente tem que vencer uma corrida na terra A gente pode customizar Uma corrida na terra aqui ó, Nessa pista pequena Deixa eu ver se eu já fiz uma aqui Deixa eu ver Não sei se eu tenho uma já feita para ele Ah, tem essa aqui, Rally Classe B ó. Ah, já tem É, disseram que melhorou o Crossfire essa pista que eu customizei com apenas uma volta Muito easy Nossa senhora O carro não vira na terra não Pelo amor de Deus Mas também ó. Andou na prancha Cuidado tubarão vai te pegar Tubarão te amo Falcão te amo Nha? Acho que esse novo Nier vai ser muito bonito Graticamente Mas em Gameplay. Não um, sei, não acho que vai ser mais arcade que o é Outra coisa, na Ué, fala outra coisa aí. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom porque a Criterion Games ela tem uma física melhor. É uma volta só, vai contar, vai contar. Eu acho que, que vai ser bom. A Criterion Games ela fez bons jogos, boas físicas. Alcança a velocidade 322 km por hora. Entope o carro de peça e acelera. Ih, rapaz, cadê? Aê, 323. Terminamos o evento sazonal, quem foi comprar o Overclock, o link está na descrição, usa meu cupom da descrição, olha a lista de dicas aí na descrição também, se você é um novo no canal, tamo junto.